Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar de algo muito importante. Né? Hoje é dia 7 de dezembro de 2022. Então é uma época que está bastante conturbada. né? Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida política. Não sabemos quem vai assumir, se não vai assumir, se vai ter guerra civil, se não vai ter guerra civil. Se tudo aquilo que falam de um e de outro, onde vai a verdade, onde não vai a verdade, então, é muita informação e contra informação E isso vai desgastando qualquer pessoa, até eu. Né? Quanto mais os outros que estão lá também. Então, é. Como lidar com isso? Nós estamos num momento de uma grande incerteza de futuro. Será que o nosso Brasil vai melhorar, vai piorar? Será que as empresas vão sobreviver, não vão sobreviver? Quem é que... Bom, essa, né? essa dinâmica toda aí é totalmente desgastante para todas as pessoas. Mas e daí? Como é que nós vamos viver com isso, com essas nossas incertezas? Então tem uma maneira, tá? Não significa eu me tornar alienado. Eu tinha visto algumas pessoas, ah, eu agora não assisto mais jornal, não vejo mais isso, não vejo mais aquilo. É uma atitude também, é uma maneira de encarar. Mas às vezes é tampar o sol com a peneira. Né? Mas também não significa que você lá entrar em todas as histórias, você vai se tornar o guerreiro, o invencível e que vai mudar o Brasil. O que deve existir é consciência. Você tem que adquirir consciência de saber quem você é e o que você quer com toda esta situação que está aí. E uma maneira de você começar a ter consciência é saber da sua própria existência. É você sentir você. Então... Como que a gente pode fazer isso? Através da meditação. Ah, e como é que funciona isso? Então é, você pode fazer o quê? Você fecha seus olhos, respira profundamente, né? e sente o seu corpo por inteiro. Sente o corpo como se fosse, como se ele estivesse em paz. Traga uma sensação de paz para você, de serenidade, e comece a sentir essa paz e essa serenidade. Respire, solte o ar. Se começarem a enxergar muitos pensamentos, né, que é o que deve acontecer, mas isso e vai acontecer aquilo e tal, saia fora dos pensamentos, sinta seu corpo, sinta a serenidade que vai surgir em você, vai surgir uma paz de espírito, sinta essa paz. Lembrando que essa paz não é ser, é ser uma pessoa fraca. É estar em paz, estar sereno. Pode o mundo estar acabando e você estar sereno. Como aconteceu naquele no navio Titanic, né? Estava afundando, mas os músicos foram lá tocar a música quando o navio afundando. Entende? Tem coisas que não tem como você mudar, vão acontecer. Então, se você for lá sofrer, com, se você for lá é, nessa, acontecer isso que tem que acontecer e você ficar no sofrimento, não vai adiantar nada. Tem uma história bem simples que, que vai expressar aquilo que eu quero dizer para vocês. Então, tinha uma pessoa que estava correndo de um leão, que o leão está aí atrás dele, ia pegar o leão. Quando o leão foi pegar, ele viu um abismo um, e pulou nesse abismo. E aí ele se agarrou numa árvore, num galho, né, uma raiz que saía desse abismo, segurou lá, estava tá, seguro firme, e aí ele olha para baixo... Tinha um outro leão lá querendo pegar. Então tinha um leão em cima, tinha um leão embaixo, os dois queriam comer dele. Ele olha assim no barranco e vê um morango ali. Ele diz assim, nossa, que morango lindo. Ele pega o morango e come e aproveita esse morango. Então ele estava consciente daquele momento. Ele viveu aquele momento. Depois é outra história. A mesma coisa acontece conosco. Então quando você encontrar essa paz, você vai aprender a viver e aproveitar o melhor. Você vai tomar decisões conscientes, você vai encontrar nessa confusão toda a serenidade e vai encontrar qual é a melhor maneira de sair dessa situação. Você vai conseguir fazer, uma, vai ter uma visão de futuro, uma visão de planejamento, o que eu vou fazer a partir desse momento? Está tudo confuso, mas eu estar confuso não é bom, então é. Respire, aproveite as coisas boas, se aparecer um morango, a oportunidade de você sair com alguém, de bater um papo, tomar um sorvete, né, e fazer um piquenique, aproveite as coisas boas, por, mais, por menores que sejam, e obtenha a serenidade, somente através da serenidade, você vai aprender, você vai conseguir tomar as melhores decisões para o seu futuro, para as pessoas que você ama, para as pessoas que, né, que estão no seu convívio, dentro da sua empresa, dentro da sua casa e tudo mais. Pessoal, experimente, né? não acredita em mim, experimente que funciona. Eu garanto, porque eu faço isso. Funciona. Né? Então, respire, sinta-se em paz a todo instante. Né? Eu faço 10 minutos por dia dessa meditação. Fiz agora pouco. Mas mesmo durante o dia, quando tem alguma notícia, alguma coisa, eu respiro, sinto, reflito e vou em frente. É essa a melhor maneira que você tem para enfrentar esse momento de caos que está se vivendo aí no mundo político. Mas não precisa ser só isso, pode ser também quando você está no mundo financeiro, né? no mundo emocional, nos amores, em qualquer situação, respire. Mantenha-se consciente, aquilo que você não gostar, você faz, joga fora, faz assim, sentiu uma sensação negativa, você joga fora e vai em frente. Beleza, pessoal? Vamos em frente porque é possível ser feliz, né? A vida é curta, nós vamos morrer. E morrer preocupado não vale a pena, vamos curtir a vida. Grande abraço para vocês, tudo de bom? Um beijo no seu coração, compartilha, dá um like nesse vídeo. Acesse o Face, Instagram, né? Nosso site também. Um grande abraço, tudo de bom, beijo, tchau.